Vamos agora ao agachamento. Agachamento, sempre para fazer. Pernas afastadas na linha dos ombros. Pés levemente para fora. Joelho em direção da linha dos pés. E desce o máximo que você conseguir que é no dor. Coloca os braços para frente para manter bem a postura. Sobe e desce. Coluna. perna de lado. Sempre retinho. Esse teu braço deixa cair. Então, levanta esse braço. Que esse braço vai te ajudar a manter... A postura. Um dos principais erros é quando você desce abaixo demais o tronco ou você desce e sobe jogando o joelho para dentro. Presta muita atenção nisso. Mantenha o teu corpo firme e fixo. Desce o máximo que conseguir de acordo com a sua limitação. Onde você não sinta dor. Caso você consiga descer só um pouquinho, desce só um pouquinho. Caso você não consiga ficar subindo e descendo, faz isometria. Caso você não consiga fazer isometria, você pode substituir o agachamento por elevação de quadril aqui. Sobe e desce vértebra por vértebra. Outra forma também de adaptar o agachamento é você fazendo descendo mais o seu tronco. Tem gente que consegue descer só um pouquinho. Então, quando você descer só um pouquinho, faça isso daqui. Nessa hora, mantendo a curvatura da coluna reta na postura, você faz isso daqui, ó. Ó, tá reto. Só. Desce só um pouco. Alguns mitos. Sim, seu joelho pode passar a ponta dos pés. Porém, se você sinta qualquer dor ou incômodo, desce menos. Vamos comigo? 30 segundos. 30 segundos. Sempre na postura ou para a isometria.